quero agradecer o apoio de ter proporcionado a minha viagem aqui ao Festival de Locarno num momento tão, tão, tão especial. Obrigada por acreditar no cinema, no cinema brasileiro. Obrigada por acreditar na arte. Um beijo. Oi, eu sou o Marco Dutra, diretor do filme As Boas Maneiras, junto com a Juliana Rojas. E eu tô aqui em Locarno. O festival acabou de acabar e eu quero agradecer muito ao MRE pelo apoio é dado para mim e para a atriz Isabel Zua, para a gente poder estar aqui no festival. É, foi uma semana incrível, foi uma estreia incrível para o filme, e, e o apoio do MRE foi essencial para a gente poder vir ao festival representar o filme e sair inclusive premiado nessa foto de ontem à noite. A gente com o Leopardo de Prata, é, que a gente ganhou do júri oficial, presidido pelo Olivia Sayá. A gente está muito feliz e muito orgulhoso, e... E a gente está muito grato pelo, pelo apoio concedido pra gente e pro nosso filme. E agora a gente está voltando pro Brasil e vamos estrear aí logo mais. Muito obrigado.